Sozinho, em você eu Estuda a faculdade, estuda tudo, pensa isso é aqui, tem estuda tudo. Estuda tudo. eu acredito que nós estamos chegando no Apocalipse. Ah, nega, cachorro, eu acredito que nós chegando no Apocalipse. eu acredito que nós estamos chegando no Apocalipse. já eu já. que Apocalipse. E eu que eu acredito que nós estamos chegando é, é, é. no apocalipse, filha. Eu acredito que nós estamos chegando no apocalipse, filha. No Brasil, então vamos parar com para o Brasil. Aqui em o agora não vai resolver. O nosso problema não. O nosso problema não, filha. Eu estou tão Não é infalível. Eu sou o Papa hoje. Não é infalível. Eu, eu sou o Papa hoje. Eu derrubei o governo da Itália agora, sábado. E eu tenho uma força de governar. Eu que combatei. Eu que combatei. Eu que combatei. Eu que combatei. Eu que combatei. Vamos